Os ventos da mudança são constantes na Terra, mas esse mês, mais do que nunca, foi um dos maiores temas que apareceu, porque é uma fase de limpeza, para todos nós, e isso pode fazer com que você limpe ativamente elementos da sua vida, na sua casa, seu escritório ou até mesmo relacionamentos e fases da sua vida. E essa fase está sendo bastante forte para muitas pessoas e está diretamente relacionada ao que vamos nascer em seguida e ao que vamos trazer assim que o espaço for liberado. E funciona da mesma forma que quando você precisa limpar uma sala ou um espaço. Porque quando você faz isso, você pode trazer coisas novas para ela que alteram essa energia. E para aqueles que pensam, ah, bem... Eu estive limpando o ano todo. Em alguns momentos parece que foi como se houvesse uma dose dupla disso. E isso aconteceu porque é necessário que você finalize o processo para trazer novas energias. Esse tema de limpeza vem ocorrendo há muitos anos e continuará sendo assim, uma constante para todos nós, porque a Terra está mudando muito rapidamente. E a energia da limpeza deste mês foi e será muito favorável, surpreendente, graciosa e muito rapidamente substituída pela energia que você deseja trazer. Por exemplo, você pode ver um relacionamento chegar ao fim, mas rapidamente se abrirá. Abrirá um espaço para um novo entrar. E geralmente há mais atraso do que isso. Mas a assinatura energética desse mês é rápida. Portanto, não se surpreenda se você for obrigado a arrumar a sua vida ou áreas dela. Mas entenda que está diretamente em sintonia com o que acontecerá nos próximos meses. Então, chegou a hora de dizer não à sobrecarga. E o tema da sobrecarga de informações e estímulos é algo que todos estão sentindo há muitos anos, pois tudo acelerou o ritmo. E muitos de vocês vão achar que simplesmente não podem ou não sobrecarregam mais. Talvez você seja o tipo de pessoa que costumava fazer demais. Amontoou muita coisa e tentou assumir mais do que vocês são realmente capazes. Você começará a perceber que dizer não a ser sobrecarregado ou super estimulado está se tornando um ritmo natural para você. E quando entramos nessa fase e dizemos não... Na verdade, começamos a viver em frequências mais altas, ou no que gosto de chamar de frequências mágicas. E isso está diretamente aparente em nossas vidas, quando essas frequências mágicas e altas estão em jogo. E eu vou dar um exemplo aqui. Você pode começar a perceber que tudo está fluindo mais na sua vida e é capaz de ver o fio da conexão espiritual como a história que você está enfrentando em sua vida também. Se relaciona com a imagem maior que você está vendo no mundo e com o que todos estão passando coletivamente. Pode aparecer sincronicidade, você ouve alguém falando sobre algo sobre o qual estava conversando com um amigo no dia anterior ou talvez esteja pensando em alguém e eles de repente entram em contato com você. Essas sincronicidades nos mostram como tudo está conectado e elas aceleram e se tornam mais normais quando estamos em frequências mais altas. Igualmente importantes são as conexões com as pessoas que precisamos conhecer. Pessoas que nos iluminam quando as encontramos e aquelas onde sentimos como se algo de repente se reunisse durante a nossa reunião. Sentimos. Uau! Talvez essa seja a pessoa que eu estava esperando. A pessoa... Que é o próximo passo para essa visão que eu tenho, ou talvez que estou tentando trazer ao mundo. E depois, ao meu favorito de tudo, que é o sentimento puro e simples de: tudo está bem e perfeito neste momento. Nesta janela de cinco minutos estou acessando gratidão, paz e uma sensação de calma que nunca tive antes esse tipo de experiência é mais comum quando se lida com frequências mais altas ou mágicas na sua vida. E dizer não à sobrecarga é uma chave real para permitir que essa energia comece a se tornar sua norma. Mas se você é alguém que está assistindo esse vídeo e pensando não estou dizendo não para sobrecarregar e agora estou exausto. Definitivamente sou alguém que assume mais do que deveria mais do que posso e pergunte a si mesmo quando é que você vai deixar esse padrão de lado porque muitas vezes são nossas ideias sobre as expectativas de outras pessoas que estão nos aprisionando nessa espiral alguma ideia de que outras pessoas precisam de nós ou talvez que seremos punidos se não continuarmos como um hamster sem fim exaustivos andando numa roda e se você realmente se aprofundar, vai ver que é um trauma antigo e são energias não resolvidas que você tem no seu passado. Portanto, vale a pena examinar mais profundamente e perguntar o que há no meu campo de energia que significa que simplesmente não consigo parar e continuo assumindo muito? O que é que preciso aprender e me libertar desse padrão? E olha como é interessante a gente pensar em tudo isso. E perguntar onde é que eu me sobrecarrego, onde eu me superestimo. E a última pergunta, o que mais espaço e liberdade me permitem fazer e sentir? E quando você fazer essas perguntas, vai começar a reconhecer que pode ter esses momentos muito atuais de gratidão e paz. E que sua vida pode, sim, ter um fluxo maior para isso. Você vai começar a se mover para aquele espaço e zona em que perceberá Uau, essa vida está acontecendo ao meu redor. Eu estou nela e faço parte dela. Mas não sou apenas eu aqui. Há um fio de conexão, uma forte rede de conexão que está me conectando a tudo e a todos. É assim que você sabe que está nessas frequências mágicas e mais altas. Você começa a ver e sentir essa conexão e isso é ótimo. E a sobrecarga pode nos isolar dos outros e do que é possível porque não temos espaço ou espaço para o novo. E outro fato surpreendente deste final de mês é a compaixão além da divisão. Nos últimos anos Muitos de nós se acostumaram a ouvir, testemunhar e sentir mágoa pela energia da divisão do mundo, pelas pessoas que querem brigar por opiniões, diferenças de opiniões e posições umas contra as outras, ao invés de se unirem como uma comunidade para resolver muitos dos seus problemas e questões que estão enfrentando agora. E uma das mensagens recebidas neste último mês foi de que mais de nós poderão acessar esse compromisso. E isso significa que, independente das crenças de alguém ou da história que eles possam contar, mesmo que algo que eles digam o surpreenda e seja muito diferente do que você pensa, sente sobre as coisas, você não deixará sua compaixão por essa pessoa com muito mais facilidade ou prontidão. A compaixão, além da divisão, será um novo nível de energia que está chegando neste mês e além do que muitos de nós estamos experimentando. E devemos tentar reconhecer o poder desse coração e a energia da paciência para manter o espaço para a outra pessoa enquanto ela está lá, se movendo através das coisas. E como sempre, se isso não lhe interessa, se não ressoa com você, ou se você está lidando com os limites agora como o seu principal problema, ignore esses aspectos do que eu disse. E concentre-se apenas em manter os seus limites. Porque, como sabemos, tudo é fluído quando se trata do nosso crescimento, da nossa jornada e da nossa cura. Gratidão por assistir esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier.